Ô oh, querido da minha vida, vim trazer uma surpresa para você. Você que está estudando para o concurso do IGP aqui de Santa Catarina, o Energia Concursos disponibilizou oito bolsas de estudo gratuitas para o aulão de revisão. Tá? E como é que eu faço para participar? Lá no outro aplicativo, no Instagram, tem um post que eu fiz com todas as regras. Você tem que estar tá me seguindo lá. Tá seguindo o Energia também lá, e nos comentários, colocar hashtag energia concursos no domingo, agora dia 30, eu farei uma live. Eu vou abrir uma live lá no outro aplicativo para fazer o sorteio ao vivo. Bora lá! Bora participar e venha estudar com o Energia Concursos. Venha ser meu colega de trabalho aqui na Polícia Científica de Santa Catarina, antigo IGP. Até!